Monsters, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Sejam muito bem-vindos ao meu quarto e hoje eu acho que é o dia da gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas sérias. E como vocês podem ver, eu estou de pijama, está próximo da minha hora de dormir. E a hora de dormir para mim é um momento muito importante porque toda a minha vida vai passando aos poucos e eu fico refletindo sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo. E nós estamos próximos do dia dos pais, eu já tinha feito um vídeo a respeito do Dia dos Pais, há algum tempo atrás. E eu acho que essa é uma data muito importante e que eu tenho que falar dela sempre. Porque nem todas as pessoas tiveram um pai presente na vida. Eu sou uma delas, eu não tive meu pai presente. Na realidade, se minha mãe não tivesse uma foto dele, eu nem saberia como era a cara dele. Na verdade, eu nem sei como é a cara dele, porque, sei lá, milênios já, se já se fazem e eu nunca o vi. O que eu quero dizer pra vocês é, e ressaltar pra vocês nesse momento, que é um momento muito próximo do dia, do dia dos pais, afinal de contas o dia quinta-feira e o dia dos pais vai ser no domingo, que difícil. Mesmo que você tenha tipo o pai mais incrível do mundo, que você levantasse e fosse até a sua mãe, até a sua avó, até o seu avô, até a sua tia, seu tio, seus primos... Até a pessoa que cuida de você e que cuidou de você e te protegeu de todas as adversidades da vida e digam eu te amo enorme porque essa pessoa merece. Porque pai, mãe é quem tá do seu lado, sabe? É quem te ajuda a levantar quando tudo tá uma bosta. É a pessoa que mesmo quando você tá irritado, tá xingando, tá gritando, tá ali. Pai e mãe é aquela pessoa que te dá amor incondicionalmente independente de que cor, que gênero ou de como você é. Se você é um ET, seu pai vai te amar do mesmo jeito. Então eu quero que você levante e vá abraçar e parabenizar e agradecer todas essas pessoas que eu citei, ou uma delas, ou a que melhor se encaixar nesse quebra-cabeça que é a sua vida, porque ela é importante. E ela é muito importante, ela é importante para Pra caralho, porque você é o que é hoje graças a essa pessoa. Graças a essa pessoa em especial que te mostrou várias maneiras de ser quem você é. E te amou quando você desistiu de todas elas e falou eu vou ser do jeito que eu acho que eu tenho que ser. Eu quero dizer que eu amo muito você, mãe, e que eu te amo muito, vó. E que eu amo muito vocês. Graças a vocês eu sou quem eu sou hoje, e graças a vocês eu tenho tudo que eu tenho hoje, porque eu sou uma pessoa incrivelmente feliz como eu sou, e isso tudo tem muito de vocês. Obrigado por terem me ensinado os meus valores. Obrigado por terem me acolhido quando eu precisei Obrigado por terem não me compreendido quando eu precisava que vocês me compreendessem Porque esses momentos onde eu não fui compreendido eu pude provar a mim mesmo O quão certo ou errado eu estava e aprender com isso Eu amo muito vocês, por quem vocês são e por tudo que me dão e me deram Obrigado por existirem esse vídeo é um vídeo que eu acho que é bem complicado e complexo para muitas pessoas, mas eu quero poder trazer uma luzinha em você para que você possa perceber a imensidão de outras pessoas maravilhosas que estão em volta de você. Eu espero que esse vídeo faça sentido e que de alguma maneira eu consiga ter passado para você, monstrinho do outro lado, a minha verdade, porque ela não é absoluta, tampouco seja correta para os olhos das outras pessoas, mas é a minha verdade e é algo importante para mim. E se é importante para você, então parabe parabenize as pessoas que são importantes para você, certo? Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Muito obrigado por ter compartilhado desse momento comigo, por ter estado aqui no meu quarto comigo, conversado comigo. É isso aí. Até a próxima e falou.